em milhas ou não é? Óbvio que, que não Não, não usa milhas, você me recusa as milhas Ah, coloca, coloca um milhas, é não, bem não melhor Não, milhas em uma É melhor para se entender aqui nas placas Tires, vai ser um Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares Hoje eu resolvi pegar a câmera para fazer um vlog E levar vocês junto para nos acompanhar na primeira visita ao médico nosso aqui, nós nunca fomos um médico aqui, a não ser para o exame para eles entrarem na escola, que era obrigatório. E nós sempre vamos no Brasil, dentista, tudo, nunca fomos aqui com medo do preço, né? Vocês sabem como é que é a fama, não é só a fama, né? É caro aqui mesmo. E agora, então, nós temos um plano de saúde... Antes nós tínhamos só um seguro-saúde, seguro-viagem, na verdade, né? Agora nós estamos com um plano. E o Edson está com um ataque alérgico ali, tá todo se coçando os olhos, ouvido, nariz, garganta, tudo. E então nós resolvemos usar. Uh, tem um aplicativo, e ele fez o primeiro atendimento pelo aplicativo. Esse é o primeiro atendimento não tem custo, ele falou com uma médica lá, ele explicou todos os sintomas dele E aí ela disse, ó, ah, tu pode comprar esse, esse esse remédios Que qualquer supermercado, qualquer farmácia tá disponível E aí agora eu só quero que tu vá até um pronto atendimento Pra alguém olhar o teu olho, porque o olho dele tava inchado Nós anexamos a, a foto lá Então nós estamos indo nesse pronto atendimento Vamos ver como é que vai ser ah, Aqui no aplicativo tinha a opção de ou pedir para um médico ligar ou pedir para falar tudo por mensagem. Nós optamos por mensagem. Então, uma médica entrou em contato aqui, fez perguntas e ele respondeu e foi assim que eles... tiveram contato. Aí agora aqui no fim, ela pediu pra, pra ir ela deu o endereço aqui e ela pediu pra ir no pronto atendimento a que era na a é, na é ali naquele azul ali, ó, é. ó Walk-in 7 days a week Isso. É, okay. Sete dias da semana, só chegar, não tem, não precisa de apoio também, né? Agora nós estamos fazendo um chequinho aqui, respondendo as doenças prévias e tal. É, eu é, acho que depois ele vai perguntar alguma coisa, mas aí tu mostra o aplicativo bem aqui. Eu acho que só foi rápido porque esvaziou, porque tu viu que o cara antes de nós tava reclamando que estava demorando muito. Ah, não vi. Sim. Uhum. Isso tem que estar refutado, porque senão ela vai me receitar medicamentos aqui de novo. O que eu gostei é que já vai pra farmácia, eles conversam com o sistema da farmácia, né? É. E é. A uhum. já vai pra farmácia. E a farmácia já me mandou um aviso, como ele mandou. É, primeiro, isso no celular, né? Que eu posso ir lá buscar o um remédio. É. Eu disse pro Edson que ele vai ter que sentar aqui e fazer um exame ginecológico. <risos> e a foto é aplicativo aplicativa, nós colocamos. Tem que ficar com o olho inchado. Bem, eu te falei pra te pentear o cabelo, tu não quis pentear, agora não, não tá aí mostrando. Pica-pau? <risos> Olha que coisa horrorosa que eu lá. Coisa aqui? Vai lá perto pra mim. Coisa aqui. É horrorosa. I mean. Yeah. And then we follow that up with some pills. And it'll knock it out and it'll be good until next year. I always prefer the shot. Oh, Alright. Yeah. But... I... Não se preocupe, won't não us nos all. Ah. Ok? Ok, certo. Você preferiu shot or pills? Uh, I think, que choice, choice. sua escolha? A sua escolha? É shot. you'll be happy. I'm ok, perfeito. Eu vou te dar you a shot. Gonna... Agora o médico disse para ficar aqui, sair. Nós não sabemos se ele foi buscar a injeção ou o que que foi. Será que a injeção faz aqui? Acho que sim. Né? Você foi injeção, sim? Mas nós não sabemos se ele foi buscar a injeção. Ele tá demorando pra voltar. E aí eu tinha perguntado pro Edson se ele queria comprimido ou injeção. Não sei, né? Eu acho que é porque algumas pessoas têm medo de injeção. Eu tenho medo da conta só. Na injeção eu não tenho medo. Tu tem medo dos dois, né? Doendo, tá bom? Agora tá. Eu não me lembro se eu, se eu.. Não, eu já fiz mil vezes. Tu não me lembro se tu já fez esse aí. Deve ser um pretinisoluna, alguma coisa assim. E tu com meu com a minha máscara? Ele fez a injeção, então e agora tem que esperar 15 minutos pra ver se não dá a reação. E depois aí nós vamos no mercado, que é na farmácia do mercado, que mandaram a receita. Então nós vamos pra lá pegar, que é a receita essa da médica do aplicativo, do plano de saúde. Porque não é como no Brasil, que tu recebe a receita e vai para qualquer farmácia. Aqui tu tem que escolher qual farmácia e só lá tu vai pegar a tua medicação prescrita. E ele fez a injeção, levou a injeção, né, e a gente não sabe qual medicação é, não tem, por enquanto, nada em mãos ainda. Não sei se a gente fica sabendo qual foi a medicação que ele aplicou. Diferente do Brasil, né? Então, vamos no public pegar a medicação. Estamos no mercado, vamos na farmácia agora. Agora eu gostei de ter vindo. Ah, gostou de ter vindo, é? Sim. Por que, que tu tá feliz? Porque de 36 dólares de um remédio, eu vim comprar um outro, aí ela pediu se eu tinha o plano de saúde, eu disse que sim, e dos dois medicamentos, virou um dólar e vinte. Por causa do plano de saúde. Senão seria 36 dólares... De um. Só um, é o que é o spray pro nariz, né? Esse Seria aqui. 36 é. dólares. É esse aqui, ó. E aí veio mais esse aqui, os dois por um índio. Estou <risos> <risos> um <risos> um oh, feliz! <risos> Viu que barbada, Leonardo? Sobe mais uma obrigação do governo, mais demais. <risos> é verdade, eu concordo. Cadê nosso carro? Perdemos. É... Onde largamos, em algum lugar por aqui, não me lembro, não foi aqui. Não será que nós largamos o carro? Foi para cá, foi para cá, foi para cá. Bom, era isso, pessoal. Terminamos com o Edson feliz, porque não gastou tanto quanto ele, ia, quanto ele imaginava. Até mais, tchau, tchau. Não, eu vi no TikTok que uma mulher que teve um bebê e ela ia pagar 36 mil, só que ela tinha seguro, foi para 2 mil. Hum, nossa. Mesmo assim, né? Pois é, mas se não tem seguro, é tudo isso. Imagina 36 mil dólares. E não é... Ah, porque aqui não é caro. É caro sim. Ah, A medicação beleza, aqui, amor, ó, aqui ó, né? igual aquelas ó, de filme o meu, que você vem com nome. De aula, como...